Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu quero renovar aquele nosso tema. Esse emprego será meu? Vamos conferir? Eu vou deixar aqui três opções e vocês vão mentalizando aquela pedrinha que mais chama atenção, tá bom? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Eu coloquei aqui ao contrário, mas vai ser terceira opção, segunda e a primeira. Tá bom? Então vamos lá. Esse emprego será do meu consulente? São um, a dois e a três, e eu quero também, e eu quero também trazer um comprimento a mais. Primeira opção, segunda e a terceira. Pausem o vídeo se precisar. E eu vou dar sequência aqui no primeiro montinho. Primeira opção. Montinho de número 1. Um. Esse emprego será seu? Aqui mostra que não. Por quê? Carta da morte é finalização. Que pode ser a entrevista que não acontece ou finaliza em etapas iniciais. Alguma mudança no processo da empresa, do que ela quer, do que ela faz, né? Porque pode rolar aí umas indicações de conhecidos da empresa. E também um possível livramento, que é quando você quer muito entrar em um lugar... E não dá certo. Aí depois, quando você entra em outro lugar, que você vê como aquele lugar é melhor para você. Em questões diversas. Mesmo que você não fique muito, mas você vai ver que é melhor. Inclusive, você vai continuar a sua busca. E entrar em outro lugar. Percebe aqui você recebendo um não, fechando um sí Aí você segue em frente, por outros meios ou lugares. E aí surge uma oportunidade. Seja por alguém que te dá uma indicação... Que te mostre um lugar que está contratando. Uma ajuda que pode vir nesse momento para te fortalecer. De modo que você enxergue outras possibilidades e não abaixe a sua frequência. Porque tudo está certo. Tá bom? Boa sorte. E vamos agora para o montinho de número dois. Para quem escolheu o montinho de número dois... Montinho de número dois... Esse emprego será seu? Aqui mostra que sim. Carta da Justiça é positiva. Porém, é como se você colocasse na balança os prós e contras dessa oportunidade. Porque é um lugar que vai colocar a sua honestidade em prova de que tipo é um ambiente onde tem muita competição muita intriga pessoas que aprontam no ambiente e essas coisas que te faz pensar se deve continuar ou não Inclusive, isso pode acontecer já na entrevista ou na integração de você avaliando, sentindo o clima. Percebem aqui na leitura, alguém pronto com a espada na mão para se defender? Mas não se apega a isso agora, porque são detalhes que você vai decidir depois. Para o momento agora, é um sim. A porta está aberta, tá bom? Boa sorte! E vamos agora. Para quem escolheu o montinho de número 3, montinho de número 3, montinho de número 3, esse emprego será seu? Aqui mostra que sim. Carta do Imperador é uma carta de estrutura e é muito positiva. Então, você consegue sim o emprego. É uma oportunidade que se abre para você. Olha o ouro sendo entregue em suas mãos. Ou seja algo que você quer muito sendo manifestado, é a prosperidade chegando. Inclusive, olha aqui as coisas acontecendo, fluindo de forma positiva e eu desejo boa sorte, gratidão.